Olá Nerds, estamos aqui hoje para falar sobre a CCXP Worlds, a versão online, a primeira vez a versão online do maior evento de cultura pop do mundo. E para falar sobre isso, está aqui Marcelo Moura do site NoSet e NoSetCast, um podcast que inclusive o pessoal aqui do Nerdice já participou algumas vezes, então vai lá conferir, vai conhecer o site, vai conhecer o podcast e Marcelo, diz aí. É um prazer estar aqui com vocês com mais um evento. A gente que já veio do DC Fandome, agora passa pela CCXP. É um ano extremamente difícil, mas com algumas expectativas para 2021 já. Primeira pergunta, na verdade, é a seguinte. É, eu não sei quanto você acompanhou do, do evento, mas de cara, assim, qual foi a, as suas primeiras impressões sobre a CCXP Worlds? É um ano difícil, né? a gente não pode deixar que avalia uma CCXP, a gente não pode deixar de lembrar que a gente vive numa pandemia que não tem uma data para terminar. Então, tudo é novidade. Uhum. A, a primeira impressão que eu tive foi de um grande filme que eu fui assistir, com um roteiro incrível, mas com uma história um pouco morna, na verdade. Eu esperava... Uh, a gente veio numa expectativa muito grande, até porque quando você vai num evento, a vibe é muito alta. E eu não senti essa vibe. Eu senti mais ou menos uma... Uma tentativa de explicar o que, que vem para ano seguinte sem muito o que ter para apresentar. Mas de qualquer maneira foi um, um senhor evento. Não, a gente não pode questionar com a quantidade de telas informações, muitos em português, até com o Omelete, com Deus com o Marcos Mion, uma alegria ver o Marcos Mion, adoro ele, mentira. Mas então é, é muito legal. Você vê o esforço que você tem para manter a vibe alta. Mas de novo, ao vivo é muito, muito melhor. Uhum. Não é, eu, eu na verdade, eu, eu não, não sei se eu tô certo nisso né, mas pelo que eu acompanhei nesse ano, eu acredito que eles não estavam pensando em fazer esse evento né, eu lembro que demorou meses até eles cancelarem de fato, porque era em dezembro, então ficou aquela expectativa né, de quando que ia acontecer, se, não, se ia ou se não ia, e eles cancelaram, e aí a DC né, a Warner lançou o DC Fandome e foi um sucesso, e aí um pouquinho depois desse anúncio, não sei se depois do anúncio ou depois do DC Fandome, eles anunciaram a versão é, da CCXP, né? Tu lembra como é que foi isso? Foi bem isso mesmo. A gente não tinha expectativa nenhuma de o que viria pela frente. E aí logo depois do DC Fandome foi algo que ninguém esperava, né? Eu fiquei de queixo caído com o sábado do DC Fandome. Acho que foi a coisa mais vicente, acho que foi a coisa mais viral que a gente viu. Porque todos os sites, toda a própria Globo comentou várias vezes sobre isso. Você teve é, Jornal do Brasil, todo tipo de meio de comunicação comentando sobre o que foi. E logo depois é, surgiu a CCXP anunciando. Mas, de novo, o problema é que a CCXP ela é tão aberta, ela é uma Comic Com tão grandiosa e ela se prendeu muito à TV as informações que são aquelas que uh, as pessoas mais procuram, mas, ao mesmo tempo, não é o foco da CCXP. Então, eu acho assim, que eu, eu, sinceramente, eu tive uma impressão que eu estava vendo a, a Game Expo, estava vendo ao mesmo tempo a CCXP, estava vendo ao mesmo tempo todos os grandes eventos que a gente tem, por, e, ao mesmo tempo, aquela sensação de que era DC Fandom, uma consequência de DC Fandome. Não foi nada, assim, surpreendente, porque a gente já sabia tudo da Mulher Maravilha, só não sabia a data da estreia, ninguém aguenta mais ouvir do Snyder Cut, que vai ter seis semanas de série, com 300 mil horas, a gente só quer ver, então fica tudo muito repetitivo, né? Tudo bem que apareceu os atores, apareceu um monte de gente falando, abate o humor, mas, cara, isso você já sabia. Uhum. Não, é, e, e assim, é, acho que o maior problema deles foi a, a temporalidade, tipo, beleza, eles lançaram um evento... Em dezembro, que já é tradicional, pra, meio que para manter a, essa coisa da tradicionalidade, né? Eu, eu não sei, eu não sei exatamente se eles anunciaram público. Eu não sei, acho que eles não anunciaram o público do, do evento. Mas assim, acompanhando as lives, principalmente do palco principal ali, assim, a gente via tipo pessoas falando tipo, desesperadamente a cada milésimo de segundo entrava um, uma frase. Então assim, tinha muita gente acompanhando e, e provavelmente teve Sim. muita gente que esperou por isso, né? Mas é, é como você falou, uma consequência do DC FanDome porque pela questão de temporalidade não deu tempo, por causa da pandemia, de, de ser produzido novos conteúdos para galera ter o que falar, né? É, talvez se eles tivessem colocado um pouquinho mais para frente, porque assim, há alguns meses a gente já tava vendo muita gente voltando a gravar e algumas gravações teve contágio de Covid e o pessoal paralisou de novo, então assim, do que, que eles vão falar se não da mesma coisa, né? É, foi bem isso mesmo, assim, teve algumas surpresas, mas coisas que a gente já esperava, Matrix 4, a gente já Alô? sabia que ia ter, ah, falar sobre os filmes do Morpheus, falar sobre os filmes, isso tudo a gente já sabia, na verdade, não teve nenhuma grande novidade. A gente esperava, talvez, alguma coisa que a DC Fandome tivesse anunciado e que eles confirmassem com imagem, flashpoint, mas também foi a mesma coisa. Ah, não tem nem um roteiro ainda, não tem nada, mas olha, a gente está pensando em fazer. Olha, a gente tá pensando em produzir. E, e assim eu esperava umas coisas da Batiúma que me interessasse uhum. roteiro, roteiro, informação o, da onde ela vai vir como ela vai vir, qual vai ser a construção não apresentar a atriz como eles fizeram ah, essa aqui é a Batiúma, ah, legal esse essa aqui é a Mulher Maravilha ah, legal, a gente já viu isso no DC Fandom, uhum. então não, não, não, não dá pra gente começar uh, o que acontece, quando a gente começa a explorar as mesmas coisas em diferentes épocas, fica cansativo, não tô dizendo que não bombou, como você falou, cara, bombou pra caramba, teve gente pra caramba reclamando que não conseguia entrar que tava com dificuldade de assistir que é, tinha dificuldade de entender como funcionava é, e, o sucesso foi mas você vê a viralidade que a gente tá falando do pós onde todo mundo comenta, cara, no DC fandome, o No7 fez matéria atrás de matéria, eu me lembro que o Jackson me cobrava todo dia, beijo chefe o Jackson me cobrava todo dia matéria matéria, matéria, escreve sobre isso escreve sobre aquilo, cara, CCXP a gente vai gravar amanhã com o pessoal do Nerdice, se Deus quiser, mas a gente vai gravar amanhã e acabou. Não precisei escrever matéria nem nada, porque não tinha muita coisa. E, e talvez isso seja um sintoma do que a gente vai ver nos próximos meses, né, cara? Uma, uma falta de, de matéria para quem trabalha com o Universo Nerd, né? uma falta de, de conteúdos cada vez mais. Já era complicado 2020, mas a gente tinha... Igual aconteceu com o Nerdice, a gente tinha material gravado e foi lançando ao longo do ano. Ok, e tem muitas empresas que tinham isso. Apesar das reprises que a gente já vinha vendo, né, e, e do jeito que a coisa tá agora, talvez a gente tenha essa escassez mais profunda, né, de, de material. É, uh, na verdade, assim, o que a gente vai ter que fazer é seguir o que tá saindo. Por exemplo, se tiver alguma coisa da BGS, uh, a gente vai ter o lançamento do Playstation 5 e quais são os jogos de futuro da internet, velocidade e tudo mais. Vai ser essa base. A gente vai ter um produto e vai ter que explorar o um máximo desse produto. E, por exemplo, eu acredito que por isso que o Playstation lançou agora o Playstation 5. Porque não vai ter concorrência. Então ele mandou bala para ser o evento mais badalado do ano, do final do ano. E tá vendendo horrores. E tá vendendo horrores. No Brasil. Pena que, é pena que o nosso dólar está 5.1, mas tem maluco para tudo, né? Cara, tá vendendo muito. E, e, e o amigo meu perguntou isso esses dias no grupo e eu pensei exatamente isso, cara. Cara, o nome está dizendo... Playstation. É a estação para jogar durante a pandemia. Você vai comprar qual aparelho de entretenimento sim, nesse momento? Sim, sim. Eu joguei, agora eu voltei a trabalhar, graças a Deus, mas porque, não sei se vocês sabem, o No7 não me sustenta. Eu apenas faço a propaganda deles. Mas eu voltei a trabalhar agora. Eu fiquei cinco meses jogando o PES 2020 e um mês, quatro meses jogando o PES 2020 e um mês jogando o PES 2021. E, cara, foi o que salvou. Uhum. Foi o que salvou, porque... É, você precisa se estressar da pandemia e você tem que achar algum canal. Você não pode sair de casa, as pessoas estão chutando balde, não, não é trabalho. Mas essas coisas é que fazem a gente que é nerd sobreviver. Mas e se você não é nerd? Vai assistir a Senhora do Pecado, as novelas da Globo que você já viu de novo, chega uma hora que cansa, né? Exato, exato. É, mas voltando a, a CCXP, eu tava até olhando aqui o, o, o mapa que eles fizeram, não sei se você chegou a ver a versão 3D. Não. Cara, é o mesmo mapa, só que numa é versão 3D que você pode aproximar. Imaginei, até porque se é o mesmo mapa, é 3D, então é porque é 3D. <risos> não, então, mas assim, no... o que acontece? Qual foi a minha experiência com a CCXP, né? essa CCXP Worlds? Uh, no primeiro dia, na sexta-feira, foi o dia que eu acompanhei mais, para falar a verdade, assim, por questão de tempo, assim. e ah, nesse ponto eu senti uma vibe muito desse fandom. As primeiras horas, nada funcionava. Né? Tipo... <risos> Normal. Eu até achei estranho, eu pensei, cara, o pessoal do Omelete vai colocar isso na live deles, porque a live deles não cai, é YouTube e tal, porque eu acredito que na CCXP eles estavam usando outro tipo de servidor, né? Mas caiu gente... tudo e a gente não conseguia assistir, não tinha jeito, né? Nossa, eu queria falar até pro Omelete que o é efeito boomerang nas propagandas cansa, tá? Ficar fazendo assim hum. toda hora em toda propaganda, pelo amor de Deus, só tem esse efeito na porra do Omelete? <risos> não, mas ó, ó falar, falar de algumas coisas boas de sexta-feira que eu vi. Porque, assim, claro, tem todos os problemas e todas as expectativas de, de lançamento de novidades e tal. E, assim, o que eu acho que salva mais, que foi, inclusive, uma das coisas que eu gostei também desse fandom, eu agora não lembro quem foi, que deu uma entrevista muito maneira durante o evento. Mas, na CCXP agora, uma coisa que eu gostei muito, não sei se você viu, foi a entrevista de um dos criadores da Tartarugas Ninjas. Tem. Eu, eu li alguns trechos. Ah, dele eu achei muito legal, sabe? Tipo, ele contando como é que foi essa coisa de, tipo... Uh, não tem muita facilidade para você entrar na Marvel, não tem facilidade para entrar na DC, sim, sim. tu vai lá, lança um material que tu acha meio... To... Assim, deu a entender que ele achava até meio tosco, sabe? E a parada explodiu. Você sabe que, na verdade, existe uma, uma lenda que... Lenda não, isso é verdade, mas virou lenda com o tempo, né? As tartarugas ninja eram extremamente violentas e sanguinárias. É a versão para TV, do, quadri... do quadrinhos para TV é que tornou ela mais com a questão da pizza e essa coisa de que eles estão preocupados com a humanidade. Porque eles eram ninjas extremos, nos quadrinhos originais, eles eram extremamente finais, eles eram vigilantes, vigilantes mesmo. A é. repórter, tudo isso foi incluído depois com o peso de que eles eram, eram uh, amigos e camaradas. Mas a própria repórter ia atrás dos vigilantes que batiam. Eles eram uma Tartaruga. Entendi. Entendi. <risos> Então tem essas coisas bem legais. É, isso é interessante, eu, eu acho bem bacana você ter essa, essas saídas, mas volta a te falar, eu, eu me decepcionou porque eu esperava alguma coisa com revelações grandiosas e não apenas uma... uma tipo, Basica... Mulher, Mulher Maravilha foi legal pra caramba, mas só. É, é, é, basicamente foram bate-papos com a produção. Isso, exatamente, isso, exatamente, né? é legal, porque pra gente que é nerd é legal pra cacete, não, não tô dizendo que é, é, é aquela coisa, existe uma diferença, em você ver um filme com um roteiro do caralho, uma produção do caramba, e aí, mas a história é cansativa, porque quando você acabou de ver duas horas, você já tá, puta, mas não vai acabar Mulan, hum. por exemplo, da Disney, eu adorei o filme, mas chega um momento que você fala, pá, caramba, ninguém vê que é uma mulher, é o Superman, não uh -huh. tá óculos, então essas coisas começam a incomodar com o tempo. O DC Fandome é uma puta produção. Você vê uh, os atores que você quer assistir. Mas depois de um horário, cara, isso fica cansativo. Você ficar oito horas, seis horas assistindo o cara batendo papo sobre por que, que a câmera de tripé é melhor que a câmera de carrinho. Uhum, uhum, uhum. Ah, na verdade, esse durante, durante o evento, foi até bom tu falar sobre isso, durante o evento, esse foi um pensamento que passou pela minha cabeça. Tipo... Uh, hoje a gente vive a sociedade de conteúdo por demanda, né? O que, que me faz querer acompanhar um conteúdo que talvez, de certa forma, a gente encontre por aí, só que ao vivão, tipo, de... tudo bem, eles até fizeram essa diferença da DC Fandome, que você, se não me engano, da DC Fandome você não podia ver Foi depois. Foi gravado. É, manteve ali a coisa, né? Tipo, você pode assistir até dia 13, sei lá, uma coisa sim, assim. Sim, sim, sim. Mas numa sociedade, numa, numa, num momento totalmente por demanda, onde você está acostumado a escolher o tempo antes de você assistir aquela coisa, cara, ficar preso ali, eu não consegui. eram um três é. dias de, de conteúdo, eu não consegui ficar preso. Sabe? Não, é, é, é você criar um, um, uma vibe de energia muito grande o tempo todo, né? Eu quero que isso seja do começo ao fim, com a maior audiência possível. Mas para isso precisa ter conteúdo, você Exato. precisa ter alguma coisa que seja é, chocante, que chame a atenção, por exemplo... Hoje vamos confirmar que o Batman do Michael Keaton vai aparecer no filme ou não. Ah, não, Puta. não. Me conta, quais eram as expectativas antes do evento? A gente poderia ter começado por aí, né, o Dei Mole, mas me não, conta. Não, não, não tem problema. Então, quando eu já falaram que não ia ter o Flashpoint, as informações do Flashpoint, eu já falei, ah, não vai rolar. E eu, você acompanha muito, por exemplo, porque isso já foi anunciado no DC Fandom. Então o que, que eu já esperava? Ah, não, ó, ele foi contratado, isso vai ter, o Homem-Aranha vai ter dois, três Homem-Aranhas. Vai ter, sabe, coisas com conteúdo que você quebrasse. Ou brincadeira sobre o assunto. Uhum. Mas não a, eu queria agradecer a todo mundo que está torcendo para isso e quem sabe daqui a um ano isso se torna realidade. Porra, não, filho, não. Sabe? Ou então faz uma brincadeira, traz um ator, contrata só para aparecer os três homenagens abraçados. Contrata para trazer os três bratmas abraçados. Ou, ou faz um vídeo eles andando na rua e esbarrando no outro cara inventa coisas que, que você, que você tem que comentar depois. Eu não, uhum. não aguento mais o Schneider Cut, cara. Eu tô, eu tô louco pra ver. Mas, cara, de o Cut, tem uma hora a mais? Puta que pariu, vai chegar, vai ser uma minissérie da Globo. Sim, sim. Então, ah, assim... Então, é, é isso que eu falo. Não, não dá pra fazer um evento tão grande se você não tem conteúdo, se você não tem o lançamento do God of War 4, 5 que você não tem alguma coisa que vá chamar muita atenção. Eles se basearam no primeiro dia do Mulher Maravilha e o resto foi eco. Uhum, uhum. É, assim, de, de coisas boas que, que, eu, que eu percebi, uh, por exemplo, Pedro Pascal falou e tal, foi muito isso, foi tipo, alguns atores específicos vieram, contaram um pouquinho, igual tu falou da Batwoman e tal, ahn... Uh, Esquadra, esquadrão Suicida de novo Pelo amor Sim. de Deus Não tá mostru... nem pronto ainda Não tem nem sequência pra mostrar E é. mostra aquele mesmo trecho ó. Não, aí mostrou, tudo bem, uma roupa do Idizelba, Mas é como você falou, tipo Foi pobre no que poderia ter mostrado Realmente É, assim que, que, Como é que você trabalha Esses eventos? Você vai criando É tipo Oscar você traz o primeiro Oscar, o segundo Oscar, ó, oh, mas o Oscar do é melhor ator vai ser no final da hora. O cara se sente obrigado a ficar ali assistindo, sabe? Eu, eu cochilei várias vezes, cara, e não é por causa da idade, é porque tava chato. Uhum. Não, é, real, realmente, talvez. E nesse ponto. Ah, que fofo. O Disse Fandome mandou bem porque. Eles. Primeiro ia ser dois dias, lembra? E de repente falaram, não, vai ser um, dia tal, e daqui a. Um mês vai ser outro dia. Isso, eles dividiram, eles criaram... Ó, oh, agora vai ser sobre filmes, agora vai ser sobre séries, HQ. Cara, quando acabou a primeira, eu fiquei louco pra assistir a segunda. Eu falei, cara, os caras foram tão geniais agora. E a segunda não foi nem tudo isso, mas eu fiz questão de assistir só pela vibe que eles criaram. Uhum. E aí não tinha, também não tinha nada gravado, porque o The Flash não tava gravado. Inclusive foi cortado e tudo mais. Uhum. Cara, é, é, é, é o que a gente tá falando. Quer fazer um evento desse uma época de pandemia, eu acho super importante. Porque você tem que manter a vibe do colecionador, exato, a vibe, do, a vibe do, do fã da Warner, o fã da Disney+, Plus o fã dos grandes, da Netflix com o Lucifer. Tem que manter esses caras vivos, ansiosos por coisas novas. Uhum. Mas, cara, traz alguma coisa bombástica, traz alguma coisa legal, é. traz alguma coisa que ninguém espera. Não, não fica só... Ah, vai todo mundo reunir aqui pra ver o criador do Spawn falar sobre o um filme que não, ainda não vai sair. O criador do Spawn, inclusive, falou que ia sair o filme há é três anos atrás e o filme continua ainda nunca vai... Então, assim, botou uhum. o Todd vai ter que dar Vai ter que dar respawn no vídeo. É, boa. Caralho, foda. Mas, se é o do Todd McFarlane Cara, ele tem que fazer alguma coisa. Então, porra, mostra uma cena, mostra alguma coisa que já está sendo produzida. Dá uma, dá uma pitadinha de tesão nas pessoas. É, isso me faz pensar em duas coisas. Primeiro, a ausência da Marvel no evento. A gente pode pensar por quê, né? Sei lá, tipo, será Sim. que estou pensando em alguma coisa própria? Disney pensando em alguma coisa própria e tal. E a outra questão é, se eles não mostraram nada, é, é claro que tem, assim pode não ter muita coisa, mas com certeza teve algo a mais, ou já tinha algo a mais do que foi mostrado no DC FanDome. Se eles seguraram é por quê? Porque vem algum outro evento por aí? Ou será que eles sabem que, com a pandemia durando mais, eles vão ter que fazer mais homeopático ainda esse lançamento do, das informações? É, eu tenho algumas teorias. As principais, Quente, as, as principais é que o cinema 2021 não vai existir. Sim. Isso é... Assim, se mesmo que abra... Ele vai ser uma coisa evitada ao máximo, então qualquer filme de cinema é prejuízo. Esquece os filmes de um bilhão de bilheteria, um bilhão e meio da Marvel. É o streaming que vai ser a resposta de 2021 se bobear até 2022. Não tem segredo isso. Pouca gente vai ao cinema, não vai se pagar por causa da pipoca. Tem dois problemas. O problema primeiro é que... Ninguém vai querer arriscar lançar um filme numa pandemia, segundo o que paga o cinema muita gente não sabe é a pipoca, não é o filme. Sim. Se eu abro uma sala de cinema para 500 pessoas, 200, 100 pessoas e não vendo um saco de pipoca, o filme não se paga. Uhum. E aí é uma merda, tremenda. Então tudo isso vai implodir num shopping vazio e etc, etc, etc. Então a solução nesse momento é o streaming. Só que aceitar o streaming entra num problema que é o que está correndo agora. Tem o torrent que corre, que tá junto e que derruba muita gente. Então, primeiro... Agora, é que... agora derrubando, inclusive, o público, né? Cobrando aí os 3 mil é, reais. Eu acho essa história tão complicada porque, juridicamente, não faz sentido, mas também não aparece o nome de ninguém que foi cobrado, então a gente não sabe se isso é é um fake news ou se é verdade realmente está acontecendo. Mas eu, eu acho importante você ter produções caras em lugares acessíveis para todo mundo, onde você possa ver. Hoje você paga, não sei, R$16,90, alguma coisa assim, para você assistir em casa, com uma qualidade se você tem uma TV de 4K mesmo no cinema, uhum. então você consegue assistir, eu tô assistindo as duas temporadas de Mandalorian que minha esposa não tinha assistido a primeira, tá sendo maravilhoso, obrigado Disney Plus, uhum. mas é, é, você tem Lúcifer na Netflix você tem um monte de canais acessíveis, então 2021 ele vai ser uma aposta e ah. como vai ser feita essa aposta é que a, gente, é que a CCXP não quis é, declarar uhum. então, e isso nos leva pro quê? pro Oscar? 2021 Sim. Vai ser um Oscar diferente Vai ser, vai ser um viver. Oscar diferente Porque Vai ter que aceitar Netflix Vai ter que aceitar American Prime a, Prime a, a Amazon Prime e, e não, não, então Mas assim Vai ter que aceitar todas É o que vai ter, tem, né, cara Tem, não vai ter Não vai ter saída O Oscar, O Oscar vai aprender A ser um pouco mais Um globo de ouro E, e assim Claro que Uma Netflix Uma Amazon Consegue produzir Algo um, de, de Conteúdo Não, de, até de alto custo Né Assim, sei lá 100 milhões, e eles têm, eles têm poder pra isso, é muito dinheiro que entra ali, sabe? Então, Sim. eu acho que o que pode acontecer é o que talvez aconteceu lá no início dos anos 2000 em relação aos rotei os bons roteiristas saindo da, da, de Hollywood do, dos filmes e indo pras séries. Agora, Sim. talvez aconteça um movimento parecido, tipo assim, os, os tops de linha que talvez estivessem... Se bem que hoje já tá uma galera no streaming também, mas eu acho que a galera vai em peso agora pro streaming e a gente vai ver as produções de melhor qualidade no ah, streaming, né? Eu acho que a, a volta vai ser na qualidade dos roteiros. Que isso vai ser o mais importante. Porque, assim, você parava pra pensar. HBO, Game of Thrones. O custo daquela série era absurdo e se pagava. Uhum. Tá? A Mandalorian, um cara maravilhoso da Disney+, Plus, maravilhoso, é um Star Wars, um pouquinho menos que Star Wars, mas tem tudo de Star Wars ali. Uhum. E aí você vai vendo o... O próprio The Boys da Prime Vídeos, cara, é uma das melhores séries e se fosse filme seria tão bom quanto Sim. com produção, com, com qualidade, com um roteiro bem interessante... Então você vai levando dessa maneira, o Lucifer que tem um charme muito parecido com o Supernatural. A, a, o roteiro não é tão bom, mas o charme do Supernatural em Lucifer funciona muito bem e ele consegue se manter, eu acho que vai ser isso, o futuro, o futuro, o que vai acontecer na verdade é que a gente vai ter muita série sendo cancelada rapidamente sem ninguém esperar, e muita série que vai durar mais tempo que deveria quando você não apostava tanto, uhum. mas é, é uma tendência, são as como a gente diria nos Estados Unidos, são as pop operas que vão voltar com força total. Porque a pessoa tem casa. Uhum, uhum. Então é isso. Muito obrigado, Marcelo. E alguma mensagem aí pra galera do Nerdice? Eu queria, cara, primeiro falar que vocês são os melhores parceiros que eu já tive depois do No7 na vida. Vocês são uma garotada demais, demais, demais, demais mesmo. Eu tenho muito orgulho de estar no grupo com vocês e participar dos programas e aprender muito com vocês. Muito do que eu escrevo no No7 eu venho vendo o que vocês estão falando e falo, tá, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale é ah, muito que legal, bom estar tá com cara. você é muito, muito bom estar tá com vocês, cara é não, muito eu, bom mesmo eu, eu, muito obrigado e, e cara, e muito obrigado também por, por chamar a gente para participar dos podcasts com vocês porque a primeira vez eu tremei na base eu não tinha <risos> eu, nunca, eu, eu, nunca tinha feito isso a gente se diverte muito, cara. Isso é muito Sim. legal. A gente briga muito no No7, mas a gente se diverte muito também. É a vida, né? A vida... É a verdade. É a família, né? vida família. É... Corleones <risos> Cara, mas eu quero muito... Eu quero muito, muito encontrar o um Nerdice e gravar um vídeo num evento, cara. Eu de Thor, vocês... Mario Bros, e a gente fazer uma maluquice. Cara, esse, esse é um dos meus sonhos. E uma coisa doida: a gente nunca se viu pessoalmente, nunca. mas tu já participou de um vídeo do Nerdice Sim, de já, já, Live action. Um filme. Foi muito legal, foi um convite que vocês gente fizeram e foi um prazer gravar 62 vezes a mesma imagem. Ó, bota até a cena aqui, ó, para o pessoal poder ver. Essa cena clássica. Eu de, eu de coelhinho, eu sensacional. Exato. Como é que é? Gravei, gravei 62 vezes pra falar a mesma frase, tudo, tudo igual no front. Ué, tu acha que cinema é o quê? A, a própria <risos> Zendaya tava falando, ficou 8 horas pra gravar uma cena de choro lá? É assim, é isso, cara. É isso.